Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês como fazer uma muda rapidinha de jiboia. Essa é minha jiboia, mostrando para vocês, tem que ser uma jiboia adulta, tá gente? Uma jiboia muito novinha ela pode não aguentar, tá? Então aí eu mostro todos os itens necessários: um cortador, meu borrifador e a planta. Primeiramente eu vou procurando a melhor muda. Tá bom? Às vezes, quando a jiboia é muito grande, fica emaranhado no meio várias mudas grandes. Essa eu já tinha tirado antes, essa maiorzinha que saiu. <cười> Perdão. E eu vou procurando a muda que tem raízes já proeminentes. Porque a jiboia, quando ela tá grande, ela já vai soltando as suas raízes aéreas. Aí, ó. Já achei uma com raízes o importante salientar também é que você tem que observar se ela tem folhas saudáveis com essas raízes tá bom é, eu recomendo que você corte para que você corte uma muda saudável que ela tem média de três uh, ou mais folhas tá bom para que essa muda ela cresça saudavelmente então quando você identificar essa muda com raízes ó a outra muda que eu tirei, ela tem raízes maiores. Mas essa daí também dava com raízes muito boas. Aí você vai cortar. Sempre um corte na diagonal, tá, gente? E de preferência, o que eu não fiz nesse vídeo, passar uma canela, tá? Porque é bom para cicatrizar. vendo? Eu peguei uma com três folhinhas. A outra muda está maiorzinha, mas essa foram a, a, com três folhinhas. Bem bonitinha, por sinal. Prontinho. Feito isso, a gente deixa a mudinha separada e passa pro próximo passo, tá bom? Eu peguei uma mesa, separei a mudinha, um vaso, de preferência cuia, que dê para é, pendurar... Meu cortador O substrato e o borrifador A gente precisa umedecer a terra Eu umedeço a terra Antes de plantar para ficar mais fácil Porque o substrato ele é muito Drenável, tá? Ele é muito leve E é importante que Essa muda receba um substrato leve Então o que, que a gente vai fazer? Identificar essas raízes, ó tá vendo essa é outra muda que eu tirei que tem raízes maiores identificar essas raízes aéreas e que que a gente vai fazer com essas raízes a gente vai afundar elas na terra não precisa fazer muita força tá essas raízes são sensíveis elas podem quebrar e só de você dar uma encostadinha ficou um pouco embaçado mas eu já vou melhorar a imagem é, só de você dar uma encostadinha Nela na terra Ela já vai afundando sozinha Então você não precisa apertar muito Tá? É, pra que ela se fixe na terra Prontinho Aí eu dou Aí Agora dá pra ver direitinho, tá vendo? Eu só dou uma encostadinha assim Jogo um pouquinho de terra por cima Tá vendo como é que é importante que o substrato esteja molhado? para que ela fique um pouquinho mais firme. O substrato tá mais umedecido Aí pronto, nossa mudinha já está pronta. Ficou muito linda, né, gente? E em relação ao local que você vai deixar essa muda, você pode deixar ela... Na meia sombra, tá bom? E regar uma vez na semana. Olha que gracinha. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. E até a próxima. Um beijo. Tchau. Olha como é que fica bonita, pendurada.